Para mim é um prazer muito grande é, reiniciar nesse ano de 2022 o nosso ciclo de palestra, que já está no quarto ano, embora um ano tenha sido meio complicado aí, mas nós podemos dizer que ele já está ficando tradicional. Então, esse é o ciclo de palestra Cena Madureira, que pretende trazer assuntos mais variados possíveis, quanto mais polêmico, melhor, é, para nós discutirmos, nós aprendermos e tocar em frente, dentro de uma ideia, inclusive, de fazer com que o clube militar se aproxime da sociedade que nos cerca. Nós somos, na verdade, uma coisa só. Ainda hoje, eu postei algo do Steve Hopson, aquele físico, né? Ele falava de quão pequeno nós somos perante todo esse universo que está aí. Então, mais uma razão para cada vez mais nós nos aproximarmos para poder levar a vida que Deus nos deu. Né? É, enquanto se presente, o nosso general Santos, que é o segundo vice, o presidente se encontra afastado, assim como o, o, primeiro, é, o primeiro vice está numa reunião lá na sede Lagoa. E hoje nós vamos reiniciar é, com uma palestra em homenagem às mulheres, já que anteontem foi o Dia Internacional das Mulheres. E é um prazer lembrar que é a segunda vez que a doutora Margarida vem nos brindar com seus conhecimentos, que são bastante amplos, é, no Dia das Mulheres. Eu já já estou fazendo confusão, mas não sei se foi ano passado, não, ano retrasado, não, ano passado. Nós fizemos um painel no Dia das Mulheres, e que teve bastante repercussão. Então, por que não chamá-la de novo, agora sozinha, para falar... É, para todos nós a respeito dessa conquista Dessas que são responsáveis pela nossa presença no mundo né? Porque sem as mulheres nós não estaríamos aqui né? Então para nós é um prazer Ela vai nos falar sobre mulheres Das sombras da vida a protagonistas de seu destino é Isso aí, a Margarida que me permite é um ônibus né? Dá para se falar de tudo, né? E eu fico curioso, é instigante, é, o que será trazido até nós. A doutora Margarida Maria da Rocha Bernardes é bióloga, enfermeira, graduação, especialização, mestrado e doutorado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, pós-doutora em biociência pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, Membro imortal da Academia Brasileira de Medicina Militar e professora PHD do Corpo Permanente da Escola Superior de Guerra, a ESG, do Ministério da Defesa. Com os senhores, sem mais delonga, a doutora Margarida. Bom, boa tarde a todos. Eu não sei se um pouquinho. É boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. É uma alegria, uma honra, né? Essa casa que a gente é, viveu muito tempo. Eu sou filho de militar, né? Minha irmã veio de São Paulo com meu cunhado. Não foi só para isso, não, tá, gente? Ela veio me visitar. Mas é um prazer receber o convite do Coronel Ivan cosme é um amigo de longa data. E eu estou aqui é, reinaugurando, ano passado a gente veio de máscara, né? eu acho que ninguém viu a nossa cara, então que bom que a gente está num novo momento. Né? Então o, Ivan, é, o coronel Ivan Cosme me pediu que eu preparasse uma palestra sobre o Dia Internacional da Mulher ela foge bastante da, do meu ambiente de pesquisa, do, do, da minha zona de conforto. né? Mas é, tem mais ou menos uns 70 anos que o coronel Ivan Cosme me tira da zona de conforto, então é mais uma vez que ele vira e diz assim, não, é falar do que você sabe, não, é falar de outra coisa. Então eu estou aqui falando de alguma coisa que eu, que eu não estudo, que são as mulheres é, da atualidade e a história das mulheres. Eu não sou... É, eu não sou militante né, do, do movimento de mulheres, eu sou estudiosa é, de mulheres da década de 40, mas é um grande prazer estar com vocês. Então, eu escolhi né, esse... Escolhi não, Ivan me deu esse tema, mas a escolha do, do título foi minha, é para falar com vocês hoje sobre mulheres. Então, a gente começa falando sobre essa escritora francesa, Simone de Beauvoir, é que ela viveu de 1908 a 1986, e ela se questiona o que, o que é ser mulher. É uma pergunta que ela faz. E eu também fico né, sem saber o que é mulher. O próprio enunciado da pergunta sugere ao autor uma resposta. Para se definir mulher, é obrigada inicialmente a declarar eu sou uma mulher. Algo? Ah, ah, não. Olha, não querem, sabe? Eu acho que isso é uma vontade com a pessoa linda que vem aí. Vamos lá. Ok, entrou. É, o homem, por sua vez, ele não se apresenta como um indivíduo do sexo masculino. Nem sequer teria a ideia de escrever um livro sobre a situação singular que ocupam os machos na humanidade. as Hum, gente, que coisa, o que eu estou fazendo? Ok. É, a Simone de Beauvoir, ela afirma ter hesitado muito tempo para escrever um livro sobre a condição de ser mulher. Além de não ser novo, o tema incomoda, até irrita, é uma palavra que ela usa, né, que até irrita. Além de não ser novo, o tema irrita. Não parece que as incontáveis tolices que foram ditas ao longo dos séculos tenha realmente esclarecido a questão. E eu recebo o convite então do meu amigo Coronel Ivan Cosme para falar sobre a condição da mulher. E eu ouvi um jargão desde muito criança, né, Zita, que é um papai dizia: "Missão dada é missão cumprida". Então a gente recebe, toma no peito e vai embora. E eu não tive outra opção a não ser a, a agradecer o clube militar o convite e vir. É, nesse momento, meu trabalho e olhar enquanto pesquisadora estão centrados na trajetória das mulheres enfermeiras militares da década de 1940. Eu tenho aqui um parceiro, o cineasta Daniel Nauta Roque, que é um grande parceiro de pesquisa nessa linha da, das mulheres. Né? Tenho aqui o Gomes também, que é uma pessoa que transita com a gente na FEB. Muito obrigada pela presença. E eu também trabalho né, com produções acadêmicas é, que estão centradas na popularização da ciência, porque a gente tem conversado ao longo do tempo que é, o cientista parece alguém fora do contexto. E o cientista é alguém, é mãe de vocês, irmã de vocês, no Brasil, mas a gente fica acaba tendo um linguajar né, muito chato, então eu me bato pela popularização da ciência. Eu sou alguém, mãe de alguém, sou aí amiga de vocês, como vários cientistas no Brasil. Né? É... Eu tenho um certo problema, né? Bom, ocorreu, então, nesse momento, a é, emergir da presença de uma fala feminina em locais que eram até então proibidos ou pouco familiares. Nossas enfermeiras embarcaram para a Segunda Guerra Mundial por imposição das enfermeiras norte-americanas, que estavam muito cansadas e atuando há quatro anos na guerra. Então, elas disseram, não vamos receber 25 mil homens sem ninguém para cuidar delas. E aí foi uma exigência do governo é, norte-americano que as mulheres fossem. E assim as nossas enfermeiras entraram nesse mundo militar masculino. As mulheres brasileiras, elas receberam ainda no Rio de Janeiro, na Igreja da Candelária, a benção, o braçal da Cruz Vermelha. O braçal de Cruz Vermelha significa que você não usa, não porta nenhuma arma. E quem está com o braçal da Cruz Vermelha, ele é neutro em todas as guerras, e a gente está vivendo uma agora. O japonês pediu desculpa ao mundo, sempre pede, porque eles é, chegaram a jogar uma bomba e matou pessoas, numa porque, a, na guerra, a, a Cruz Vermelha ela ficava nas tendas, e o japonês é, agrediu uma tenda e matou. Então, isso ele, ele pede desculpa ao mundo, porque, quando você usa o braçal, significa que você está desarmado e você cuida de todo mundo. Mas, se eu começar a falar, né Daniel, a gente vai entrar na Segunda Guerra, e não é o, a ideia aqui. Bom, mas, de qualquer maneira, essas mulheres receberam é, a, essa voz feminina nos espaços novos, e que é uma inovação do século XIX, e muda de verdade o horizonte sonoro. É dessa, nessa perspectiva que o filósofo do iluminismo, e precursor do romantismo, o escritor suíço do século XVIII, Rousseau, o mundo sonoro é sexuado. Por exemplo, no nascimento era diferente anunciar é uma menina, de é um menino, porque a menina parecia ser menos desejada, consequentemente menos valorizada. Dessa forma, pode-se compreender, porque os sinos badalavam por menos tempo para anunciar o nascimento de uma menina e por menos tempo para anunciar a morte de uma mulher. Nos dias de hoje, existem muitas zonas mudas ou não ditas, zonas mudas essas que recebem som nos meios de comunicação diários. Certamente, essas mulheres noticiadas não foram ouvidas no seu sofrimento prévio silencioso, lembrando que o esquecimento também é uma forma de memória histórica. No que se refere ao seu passado, um oceano de silêncio está ligado à partilha de desigual dos traços da memória, concomitantemente da história. O relato histórico, por muito tempo, esqueceu as mulheres, como se elas fossem destinadas apenas à reprodução, que é muita coisa, né? A reprodução biológica. E elas estivessem fora daquela época, ou, pelo menos, fora do acontecimento. Por esse motivo, penso que, em muitas ocasiões, o um injustamente denominado anônimo se refere quase sempre às mulheres. A falta de documentos sobre elas reforça esse anonimato. A lembrança de sua existência começa com a ameaça da segurança e da doença, identificando a cuidadora que se dedica a prover, além da atenção e afeto, o conforto e demais ações que possibilitem o bem-estar, a restauração do corpo e da dignidade. Os primeiros registros encontrados e documentados cientificamente sobre o cuidado relatam mulheres que desenvolviam é, uma atividade básica por meio de conhecimentos empíricos, e as doenças e os transtornos eram tratados de diferentes formas, dependendo da cultura, religião e civilização. Esses três veículos de poder, de forma inconsciente, construíram um saber. Os primeiros relatos eles podem ser encontrados em, em manuais né, de origem religiosa, principalmente origem religiosa é, católica. E, por inculcação, né, as mulheres iam de casa em casa é, falando sobre Cristo, e, com isso, elas divulgaram a Igreja Católica. Para a historiadora e pesquisadora francesa do século XX, Michelle Perrault, nascida em 18 de maio de 1928, ainda viva, os cuidados com o corpo do doente se colocaram como um nicho de emprego para o universo feminino. Até então, confiadas às religiosas dos hospitais e dos asilos. Na Guerra da Crimeia, na metade dos anos de 1850, o conflito fez nascer uma mudança nesse sistema. A britânica, estatística e fundadora da enfermagem moderna do século XIX, Florence Nightingale, de 1820 a 1910, organizou os serviços de enfermagem para os exércitos atingidos pelo combate. O processo de admissão e disciplina eram severos. A enfermagem inglesa apelou para a classe média e baseou-se na qualificação com salários definidos, diferentemente do que ocorreu na França nos anos de 1880, quando esse médico neurologista francês do século XIX, Bourneville, que ele é... é Contemporâneo de Florence Nightingale, ele viveu de 1840 a 1909, promoveu de forma radical a laicização, ou transformar os, é, os complexos hospitalares numa área de pessoas que não fossem católicas, especificamente é, fossem leigas. E ele optou pelo modelo subserviente de mulheres, pouco qualificadas, auxiliares dos médicos, mal pagas, Jovens solteiras eram obrigadas a ficar em alojamento dos hospitais sob vigilância. O modelo da irmã religiosa pesou sobre elas. Muitas jovens bretãs se empregaram, preferindo trabalhar em hospitais em vez de casas de família. Posteriormente, Bourneville desenvolveu o seu ensino de enfermagem submisso e de inspiração religiosa católica. E as escolas particulares se inspiraram em Florence Nightingale, que no ano de 2019 fez 200 anos. E que a enfermagem pretendia comemorar é, o Narcinal com a família da Inglaterra, a rainha e a princesa, como nossas... Patronesses, e a gente encarou o Covid em 2019. A comemoração da enfermagem mundial foi feita através do trabalho na Covid-19. Assim se estabeleceu a Escola de Enfermagem de Bordeaux, na França. Era preciso promover uma formação e obter diplomas necessários a uma qualificação reconhecida e a melhores salários, passando dessa forma de serviço doméstico a uma profissão definida, aliando conhecimento de médicos e saberes sobre o corpo. Simone de Beauvoir vai mais longe nos seus estudos, citando um dos principais filósofos gregos, Aristóteles, que viveu 384 anos antes de Cristo, quando ele afirma, a fêmea é fêmea em virtude de certa carência de qualidades e devemos considerar o caráter das mulheres como sofrendo de certa deficiência natural. Da mesma forma complementa a autora, a Igreja Católica corroborava com esses ensinamentos, destacando-se as palavras de São Tomás de Aquino, que afirmou ser a mulher um homem incompleto, um ser ocasional, em que Eva aparece como que extraída de um osso supranumerário de Adão. A humanidade é masculina, e o homem, para São Tomás de Aquino, define a mulher não em si, mas relativamente a ele. Ela não é considerada um ser autônomo, e sim um ser relativo, coitadinho, dele, né? Pois é, fazer o quê? Bom, inúmeros são os exemplos de subserviência ao longo do relato da história das mulheres. No século XVIII, Rousseau ainda afirmava que as meninas devem ser refreadas desde cedo. O risco sob todas as formas é inerente à cultura da virilidade. Dessa forma, restava às mulheres o amor a Deus em ação pela caridade. Quem a praticava juntamente com caráter forte e alma purificada garantia o seu lugar no céu. Complexo, né? E aí cuidar de enfermos se converte numa vocação sagrada a ser praticada por mulheres cristãs. Isso significa dizer que o cuidado é, culturalmente mais conectado a sentimentos como afeto e religião do que propriamente as instituições hospitalares. Essa foi uma das formas de elas saírem do silêncio e conseguirem visibilidade externa aos lares. Eu passei. Não, tá bom. Vamos lá. Michele Perrault, é, em busca de... Ah, não, não, passei muito. Meu Deus, eu sou um certo problema com esse... Eu acho que eu fico... É, aqui. É, em busca de inspiração, encontro na já citada Michelle Perro a afirmação de que... O discurso prolixo sobre as mulheres con contrasta com a ausência de informações precisas e circunstanciadas sobre elas. Para Perro a pesquisa feminina recente contribuiu para a reavaliação do poder das mulheres, para superarem o discurso miserabilista da opressão, subvertendo o ponto de vista da dominação, as mulheres mostraram a presença, as ações, a plenitude de seus papéis e até mesmo a coerência de sua cultura e a existência de seus poderes. E aí o coronel Ivan Cosme pediu que eu estudasse, e eu também fui surpreendida com o que eu encontrei. As histórias que remetem à criação do Dia Internacional da Mulher alimentam a ideia vigente de que a data teria surgido a partir do incêndio em uma fábrica têxtil em Nova York, nos Estados Unidos da América, em 25 de março de 1911. Quando 129 operárias mulheres, imigrantes judias e italianas, entre 13 e 23 anos, morreram carbonizadas ou se jogaram do edifício, vítimas de um incêndio intencional. As péssimas condições, com vários retalhos de tecidos espalhados pelo chão do lugar, ajudaram o fogo a se espalhar rapidamente. Na época, os trabalhadores eram trancados nas fábricas e os relógios eram cobertos para que eles não soubessem quanto tempo eles trabalhavam. Eles perdiam a noção do tempo. O incêndio, sem dúvida, faz parte da história de luta das mulheres, como contexto, não como fator único de criação do dia 8 de março. Embora seja essa a narrativa mais conhecida quando se fala sobre a origem da data comemorativa, ela não se prova verídica. Essa foi um movimento sufragista, pelo voto das mulheres, para elas conquistarem o voto nos Estados Unidos da América. Então, a história se confunde aí um pouco. A bem da verdade... O primeiro Dia Nacional da Mulher foi celebrado em maio de 1908, nos Estados Unidos da América do Norte, quando cerca de 1.500 mulheres aderiram a uma manifestação em prol da igualdade econômica e política no país. No ano seguinte, 1909, o Partido Socialista oficializou a data como sendo 28 de fevereiro, Dia marcado por um protesto que reuniu mais de 3 mil pessoas no centro de Nova York e culminou, em novembro de 1909, em uma longa greve têxtil que fechou quase 500 fábricas norte-americanas. O objetivo era honrar as lutas femininas e, assim, obter suporte para instituir o voto feminino universal em diversas nações. A luta sindical de mulheres sinaliza o dia nacional. Vale enfatizar que outra mobilização a, a também influenciar as feministas de países como os Estados Unidos e Reino Unido foi a reivindicação que surgiu no movimento russo, denominado Pão e Paz. Pão pela fome da, da Rússia naquele momento histórico. O primeiro registro de proposição da data de 8 de março para ser comemorado o Dia Internacional das Mulheres ocorreu em 1910, durante a Segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas na Dinamarca, quando Clara Zetkin, feminista, propôs como organizadora das mulheres trabalhadoras e socialistas que em todos os países fosse adotado um dia especial das mulheres cujo primeiro objetivo seria em defesa de condições dignas de trabalho e de promoção do direito ao voto feminino. De fábrica em fábrica, elas convocaram o operariado russo contra a monarquia e pelo fim da participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. A revolta se estendeu por vários dias, assumindo gradativamente um caráter de greve geral e luta política. A atuação dessas mulheres russas revolucionárias é considerada imprescindível para o início da Revolução. A criação de uma data anual para a celebração dos direitos da mulher foi aprovada por mais de 100 representantes de 17 países. Em fevereiro de 1917, o de 1917, o czar russo Nicolau II, que governou entre 1868 e 1918, foi deposto, sendo posteriormente assassinado com a sua família. Em seu lugar, assumiu um governo provisório. Na ocasião, ocorreu o protesto de operárias funcionando como estupim da Revolução Russa ou Revolução Branca. Nessa transição entre quizarismo e comunismo, em 8 de março de 1917, nas mobilizações do Dia Internacional da Mulher, aproximadamente 90 mil operárias russas saíram às ruas de São Petersburgo para pedir por pão, melhores condições de vida e pela saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, no citado protesto, pão e paz." Entre conquistas e controvérsias, o movimento feminista que culminou com a criação do Dia Internacional da Mulher ocorreu no, no decorrer de um período de transição, com o quizarismo caindo em fevereiro de 17 e o comunismo emergindo em outubro de 17. Aí eu me pergunto, né? Eu trago essa. essa angústia para vocês, até que ponto o movimento das mulheres foi usado politicamente para derrubar um regime e facilitar a entrada do outro. Enfatizando essas questões políticas, a consagração do direito de manifestação pública veio com o apoio internacional da ONU, que instituiu em 1975, em plena Guerra Fria, o 8 de março, como Dia Internacional da Mulher. Então a gente tem em 1960, o movimento feminino, feminista ganha corpo, em 75 comemora-se oficialmente o Ano Internacional da Mulher e 77 em diante, reconhecido oficialmente por todas as nações do mundo como dia 8 de março. E a gente chega no Brasil, né? No Brasil, no centenário brasileiro, Podemos destacar que as movimentações em prol dos direitos das mulheres surgiram em meio ao grupo de anarquistas do início do século XX, que buscavam, assim como nos demais países, melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Nas décadas de 20 e 30, a luta feminina ganhou força com o movimento das sufragistas pelo voto, que conseguiram o direito ao voto em 1932, na Constituição promulgada pelo presidente Getúlio Vargas. Socorro. Ah, ufa, desculpe. Até aquele momento, o voto era somente permitido para quem soubesse ler e escrever. E poucas mulheres sabiam ler e escrever. E gozasse dos direitos civis e políticos. Possivelmente, possivelmente, foi o fator determinante que impedia as mulheres de ganharem o direito de votar. Ao longo da década de 1930, Getúlio Vargas, como chefe de governo provisório, alguns acontecimentos passaram a reforçar a necessidade de aproveitar a força da mulher no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, houve uma definição quanto aos papéis que competiam à igreja e aqueles que cabiam ao Estado. Então, a lua de mel aí, entre Getúlio e a igreja começou a estremecer, né? partindo para um processo mais divorcioso o ensino do Brasil foi se tornando leigo, o que veio ampliar a rede pública das escolas primárias mistas, impulsionando a educação feminina. E a gente vê Getúlio ali, né, muito populista, com meninos e meninas... O ensino secundário para a educação das mulheres era ainda ministrado por escolas privadas católicas, favorecendo os princípios morais e religiosos em detrimento da transmissão do conhecimento científico, principalmente em relação à família, situação essa que se modifica com o entendimento por parte do Estado de Vargas que a mulher era uma força de trabalho necessária. Partindo-se desse princípio, sua função deveria ser redefinida, com ela saindo de suas funções, então voltadas exclusivamente para as atividades do lar enquanto rainha deste lar, de modo a ampliar seus horizontes de atuação ao receber treinamento e educação. A Constituição Brasileira, de 16 de julho de 1934, foi promulgada no governo Vargas, instituindo no artigo 149 a educação como direito de todos, meninos e meninas. Pode-se compreender as políticas de educação da era Vargas, de 30 a 45, considerando que foram parte de um conjunto de políticas sociais voltadas para a reorganização do trabalho, da família, da educação e da saúde. Possivelmente, a partir dessa determinação, concretizou-se o processo de educação feminina formal. Durante a década de 70, os movimentos feministas no Brasil associaram-se aos movimentos sociais e às ONGs de luta e resistência, havendo uma aproximação com os movimentos sociais dos negros e homossexuais, que passaram a incluir na pauta da discussão a igualdade entre homens e mulheres, a sexualidade e a saúde da mulher. Em 1982, o, o feminismo passou a manter um diálogo importante com o Estado, por meio da criação do Conselho Estadual da Condição Feminina. A primeira unidade foi inaugurada no Estado de São Paulo, em 6 de agosto de 1985. Em 20 de agosto de 2016, o governo de São Paulo publicou no Diário Oficial de São Paulo uma portaria que criou a central flagrante de flagrantes subordinada à primeira delegacia de polícia, funcionando 24 horas, inclusive nos finais de semana e feriados, para atender a mulher que sofre de abuso. Na dramaturgia brasileira... Os seriados Malu Mulher, 1979 e 80, e Quem Ama Não Mata, de 1982, causaram impacto e trouxeram à baila luz para as discussões sobre as mulheres. As meninas aí mais novas não viram isso, né? Mas, Ivan, não dá para você disfarçar que a gente conheceu esses dois, esses dois seriados, tá bom, amigo? É uma, um seriado muito interessante, né? Que fala da luta das mulheres. E marcou, marcou muito a televisão nesse momento. Em relação ao magistério, profissão majoritariamente feminina, podemos dizer que foi a primeira porta de entrada no mundo do trabalho para as mulheres brasileiras. De um total de 58 ministros da Educação do Brasil até a atualidade, só tivemos, no último governo militar, uma mulher nomeada para estar à frente do MEC, a professora Esther de Figueiredo Ferraz, membro da Academia Paulista de Letras, diplomou-se em Direito, com vários méritos, pela conceituada Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Reitores das universidades federais apoiaram a indicação de Esther de Figueiredo, destacando suas qualidades profissionais, ao mesmo tempo em que líderes feministas viam na nomeação dessa professora um sinal de que se abriam novos horizontes para a participação da mulher nos cargos de caráter decisório. Ela ficou dois anos e oito meses no cargo e continua sendo a única mulher a ter chefiado o. Ministério da Educação e Cultura, o que é bastante intrigante. Michelle Perrault, ela diz que o movimento é um meio relativamente igualitário. Primeira profissão de serviço público, em 1930, em 1920, foi contemplada por uma lei que obrigava a igualdade salarial. Os casais em que ambos os cônjuges exerciam a função de professores primários eram cada vez mais frequentes, seguindo o modelo do casal republicano. As professoras primárias foi, foram as primeiras intelectuais, até mesmo uma mais do que as professoras do secundário. Estas eram, de início, em número menor, mais individualistas, mais solitárias. Eles chamavam de celebralinas, né, que é as pessoas que usavam o cérebro, expostas ao desprezo dos homens que as consideravam intrusas, pois, em geral, não causavam impacto e, por conseguinte, não cumpriam o seu destino de mulher. Simone de Beauvoir afirma que, em 1924, as estudantes prestavam concurso separado dos homens, concorrendo a cargos de menor prestígio, exceto no campo da filosofia. O liceu para a possibilidade de emprego das meninas se assemelhava a conventos laicos austeros, onde a vida das jovens professoras não foi muito alegre, deixando lembranças mais do que melancólicas. Na Terceira República, de 1937 a 1946, as mulheres militaram no sindicalismo e algumas tomaram partido a favor da contracepção e do aborto, e frequentando, inclusive, tribunais. É, nas universidades, as mulheres permaneceram preteridas. A primeira mulher nomeada para Sorbonne, em Paris, foi Madame Marie Curie, ela, de 1867 a 1934. Ela ganhou o Prêmio Nobel de Química pela Descoberta e Estudos em torno do Elemento Rádio Polônio, e o Nobel de Física pela Descoberta da Radioatividade. Ambas descobertas foram importantíssimas para a oncologia no mundo até hoje, sendo a única mulher a possuir dois prêmios Nobel. Durante muito tempo, Madame Curie teve dificuldade de ser aceita no meio acadêmico e de pesquisa, massivamente formada por homens, apesar de ser inédito seu feito de ganhar os dois prêmios Nobel. Diversas vezes, ela precisou eh, publicar, como se homem ela fosse, ou com o apoio do marido, porque comenta assim que ele não prestava para muita coisa, né? Mas pelo menos para dar um nome, para ela poder pesquisar como pesquisadora. não é fofoca de bastidor, tá, gente? Eu não tenho... mas assim, eu implico um pouco com o marido dela. Então pode ser pessoal. Em 1930, a Sorbonne se recusa a admitir alemã Geneve Bianks é, embora ela fosse superior a seu concorrente, sob o pretexto de que a voz de uma mulher não poderia dominar o teatro dos estudantes, Bianchi estudou na Sorbonne e obteve seu doutorado em 1910, especialista nas, nas obras de Goethe, um escritor, cientista e filósofo alemão, e nas mulheres do período do romantismo alemão. Depois da Segunda Guerra Mundial, estou pulando aí nosso período, tá, Daniel? A gente fica devendo uma outra palestra, né? o, o Ivan Kost vai ter que nos convidar para a gente falar das nossas enfermeiras. É, depois da Segunda Guerra Mundial, a situação mudou e o ensino passou a ser uma profissão amplamente feminina, que diziam era perfeitamente adequada à mulher e que, convenhamos, não é um bom sinal de relativa paridade sexual. Né? Dizer que tal, tal profissão é a sua cara, porém é uma garantia de, de igualdade. Realmente, os, as homens, os homens e as mulheres ganham absolutamente espaços públicos. Gente, eu sou professora há mais de 40 anos. Dificilmente a gente tem diretoras de escola. Não sei por que o magistério... Adoro eleger homem. Às vezes eles são uns burrinhos, mas é alguma coisa que a gente passa a bola para esses homens. Só burra tá safo, né? Mas assim eu digo, gente, como que pode esse cara virar diretor? Um beócio, mas vira. E as mulheres ainda fazem questão de eleger. É complicado isso, gente. Eu também elegi os homens. Horrível. É, aí a gente tem o Congresso Nacional, né? Está em Brasília, graças a Deus, formado pelo Senado e pela Câmara, legisla sobre as matérias de competência da União, mediante elaboração de emendas constitucionais, de leis complementares e ordinárias, assim como de outros atos normativos com força de lei formado por maioria masculina, tem um número baixíssimo de representação feminina no legislativo, o que interfere na formação dos ministérios. E, quando tem, também mata o marido, né, gente? Complicado. Mas, assim, é, é, e como a política é muito ruim, está ótimo que sejam os homens, né? porque, fora aquela que matou o marido, a gente tem esperança de que outras mulheres assumam. A imagem de uma mão feminina amparando o globo terrestre é fake, porque, na verdade, ela pode ser plasticamente bonita, porém, ainda não são as mulheres que detêm o poder no mundo. Segundo os dados de recente pesquisa, é, a proporção da participação feminina na política tem esses de destaques. 22 de 193 países têm uma mulher como chefe de Estado. Mulheres detêm 25,5% das duas casas legislativas brasileiras somadas. França e Canadá, aí sim, dividido 50-50 entre homens e mulheres. A Finlândia, a representação feminina no parlamento é de 42% e a Suécia é de 44%. O resto esta é uma desgraça, tá, gente? A gente não dá nem para procurar saber, porque é são pouquíssimas mulheres. A Pesquisa Nacional de, é, é, de... por amostra de domicílio, PNAD, de 2020... Ele traz que comprovadamente as mulheres têm uma formação superior a dos homens. Não, mas mesmo a gente tendo muito mais mulheres com nível superior, nós não ocupamos nem a metade dos cargos de gestão no Brasil. Meu chefe está aí, muito obrigado pela presença. Com a mãe dele, obrigado pela presença. Não esperava, né? E Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em 2013, nós éramos 39,5 mulheres gestoras. Em 2019, que foi o último censo, caiu para 39. Então, a gente está aí meio que capengando, né, gente? Fato é que, em instâncias como Secretaria de Educação e o próprio Ministério da Educação e Cultura, a desigualdade entre homens e mulheres fica ainda mais clara, pois são cargos de gestão de predominância do espaço público, lugar em que os homens foram ensinados historicamente a estar, e as mulheres não. Então, elas vão para a sala de aula e eles vão gerir a educação no, no país. A Michelle Perrot ela fala sobre a memória de mulheres, né, que é basicamente o nosso trabalho, Daniel, tentar registrar aí que as mulheres têm memória. Ela conduziu sua investigação sobre as mulheres de forma muito meticulosa, inserindo-as no contexto social, cultural e temporal, acessando como recurso pequenos arquivos, recorreu também a dados de imprensa local, a registros fotográficos e a familiares, mostrando-nos as peculiaridades que reveste a investigação histórica sobre as mulheres, lembrando aquilo que é fundamental para a investigação, a existência de pequenos arquivos locais específicos. Afirma a Perrault, em seus escritos que procuramos os vestígios das mulheres nos arquivos. Cabe igualmente procurar nas palavras das mulheres, examinando materiais impressos, analisando fontes sérias e idôneas, investigando nas bibliotecas para ouvir as suas vozes. É preciso abrir mão somente os livros que falam a seu respeito, mas também os romances que contam sobre elas, muitos muito deles com pseudônimos masculinos, a imaginá-las e a desvendá-las em sua essência é necessário se aprofundar naquilo que as mulheres escreveram, consultando a literatura com seus escritos durante o século XVIII, transpondo com elas os obstáculos que percorreram durante tanto tempo e que se colocaram como fator impeditivo de seu acesso à escrita, fronteira proibida do saber e da criação feminina. Michelle Perrot se pergunta quais seriam os caminhos percorridos pelas primeiras mulheres que escrevem. De início, responde ela, a religião e o imaginário, as vias místicas e literárias na oração, bem como a meditação, a poesia e o romance, adequados às mulheres. A Perrot acredita que as mulheres não têm memória na história, porque não foram preservados documento sobre as trajetórias que elas seguiram. E, para nós que estudamos a Segunda Guerra, isso foi um, uma surpresa e foi um fato comprovado. É, em 2007, eu fiz o meu mestrado, em 2000, e eu descobri né, que a enfermeira Maria Virgínia de Neymar, Porto Carreiro, capitão, ela tinha um belo acervo na casa dela, com os pesquisadores mexendo, e aquilo ia se perder. Eu fiquei muito angustiada já com aquilo, eu não sou, não sou historiadora, mas eu disse, a gente não pode perder isso. Aí eu conversei com duas historiadoras da, da Casa de Oswaldo Cruz, do COC, da Fiocruz, doutora Ana Beatriz Bella, e a doutora Laurinda, e eu disse: Olha só, ela tem um acervo precioso. E eu tinha um, um carro com uma. Agora eu não tem mais carro, né, João Fredo? Porque eu dirijo tão mal que eu fui proibida até pelo cunhado de dirigir. Mas vamos embora lá. Dentro do meu carro, eu coloquei o acervo dela, gente, era muita coisa. E eu fui para Fiocruz. E lá as historiadoras ficaram apaixonadas, né? E vamos então atrás de dinheiro e tal. Aí a gente descobre, em 2007, que na casa de Oswaldo Cruz não tinha memória de mulheres, somente de homens e médicos. Quer dizer, até 2007, nenhuma mulher esteve com a memória na casa de Oswaldo Cruz. A primeira mulher, enfermeira militar, é Virgínia Maria de Neymar, Porto Carreiro. Isso é, para mim, escandaloso. Né? Significa que mulher não tem memória, elas nunca fizeram nada na saúde nesse país, até 2007? Uau! Fiquei muito mal. Gente, estou terminando, hein? Finalizando a minha fala, reflito que o empoderamento feminino formal vem acontecendo à medida em que se constrói o um inconsciente coletivo, podendo dizer que houve anteriormente um descuido com as memórias femininas. Na atualidade, a iniciativa de preservá-las, além de revelar a existência dos poderes femininos, vem dando significado e presença à ação de algumas mulheres, como a já citada Madame Marie Curie, as escritoras brasileiras Cora Coralina, Clarice Lispector, que ela tem uma situação bastante peculiar. Ela esteve na Segunda Guerra Mundial com o um marido que era embaixador e ela ajudou os enfermeiros escrevendo carta para os soldados feridos. Então a gente teve essa participação muito interessante de Clarice Lispector ao lado das enfermeiras na Itália na época da guerra. Madre Teresa de Calcutá Irmã Dulce, entre outros exemplos né, que eu posso trazer para vocês, e a gente vai lembrar de muitos mais. Finalizando, a distância entre os sexos tende a reduzir à medida que o modo de vida das mulheres se aproxima do dos homens. Elas fumam, bebem, trabalham, circulam, viajam, vivem e morrem quase como os homens. Tal constatação sugere a que ponta a longevidade feminina divulgada, né, e provada, não é um fato da natureza, mas de cultura e de comportamento, porque os tempos mudaram. Hoje, a divisão de tarefas no lar e nas atividades profissionais nas empresas. Então, eu acredito que, em tempo, as mulheres não vão ser, vão ser mais protegidas, porque mulher em casa trabalha muito, gente. Eu prefiro ir para a ESG, não né, comandante? É uma delícia ir para a ESG. Olha, a gente, olha a praia, a beleza. Em casa, é um tal de lava, passa, esfrega. E, na pandemia, então, eu fiquei louca, porque eu limpava os meus vidros. Então, eu prefiro ir para a ESG, tá, gente? É muito melhor vir para cá e então. tal. A dona do lar não é mole, não. É cruel e os donos do lar às vezes fingem que não estão vendo, né? Neiva, né, não aparece. É um trabalho nojento. Você tem toda a razão. Estou com você, mas vai não fazer. Você sabe que essa agora me, cham... me lembrou uma amiga, uma amiga minha, foi fazer o marido foi fazer doutorado nos Estados Unidos e ela lá não trabalhava, então ela ficou fazendo tudo da casa. Aí a família inteira ficava sem fazer nada. Aí um dia ela resolveu que ela ia dizer que estava doente. E ela ficou deitada na cama. E aí o marido chegou, a bagunça estava lá, os filhos chegaram, a bagunça estava lá, não tinha comida, e ela muito mal. Aí, vamos procurar saber o que é. E ela dizia assim, eu fui a tudo, que era médico americano, não descobriram nada. Ela não tinha nada, ela ficava deitada o dia inteiro. A família se dividiu. Olha, eu adorei essa ideia dela. Nunca consegui botar em prática, né? Nem a minha irmã, que ela vai arrumando até minhas bagunças, coitada. Mas, assim, sabe? Um negócio horrível. Ela ficou uns três meses fazendo nada lá nos Estados Unidos. Eu adorei a ideia dela. Bom, como... Não é? Apareceu mesmo. Aí todo mundo viu o que era bom para a tosse. Como Simone de Beauvoir sou obrigada a declarar que somos mulheres cada vez mais fortes. A origem, do dia internacional, a origem do Dia Internacional da Mulher vem sendo gradativa e propositadamente dissociada da luta das trabalhadoras da União Soviética. Na verdade, Houve uma articulação histórica norte-americana para esvaziar o conteúdo de 8 de Março, transformá-lo em uma data simbólica e inofensiva em um nicho de mercado, apagando sua origem operária. Ressalto que na data que essa data deve ser vista como momento de mobilização para a conquista de direitos e para discutir as discriminações e violências morais, físicas e sexuais ainda sofridas pelas mulheres, impedindo que retrocessos ameacem o que já foi alcançado em diversos países. No Dia Internacional da Mulher, reconhecimento traz respeito. Flores e presentes, nós adoramos, não é, mulherada? Podem dar bombonzinho, florzinha, todo dia. Hoje eu também quero receber. Não sei se o Ivan separou um bombonzinho para mim, se não, recebe, não separou, ele vai comprar. né? <risos> e flores e presentes são gentilezas bem-vindas, mas não devem ofuscar a história das conquistas dos direitos das mulheres no mundo. Eu sou meio ruim nesse troço, mas vou dar, vai dar certo. Aqui. Vai dar certo. Eu sou mulher, vai dar certo. Não chamei homem nenhum até agora, hein? Isso ó. Penso que a data é representativa de uma era que simboliza a busca de igualdade social entre homens e mulheres. Tempo em que as diferenças biológicas são respeitadas. Nunca servindo de pretexto para subordinar e inferiorizar as mulheres. Existem algumas coisas que é da força. Então, não adianta a gente dizer que a gente é igual ao homem. Não somos. né A gente tem hormônio, a gente tem uma massa muscular menor, a gente tem um osso mais fraco, mas a gente, intelectualmente, é muito boa. Grata pela atenção. Obrigado, general, por abrir a porta do Clube Militar para mim, confiando no seu diretor, né, que podia estar lhe botando numa furada, eu espero que não tenha ele colocado, que o senhor acreditou no diretor e disse assim, chama essa doida para ver o que, é que vai acontecer. Então, se vocês acharam que eu sou doida, é, muito obrigado, porque o meu chefe acha mais do que isso. Mas, olha, o seu filho, ele é maravilhoso. Ele respeita as mulheres, ele trata a gente super bem. É ele e três mulheres na sala. Ele, de vez em quando, tem vontade de se jogar da janela, mas não pode, né, o comandante, porque é, é blindado. E aí, assim, tem a mulher que não gosta da barata, ele atualmente está matando as baratas. Como eu sou bióloga, eu já falei para ele, eu fico tranquila. Eu pego a barata, ainda faço assim. Mas aí a advogada desmaia. Então, coitado, aí o almirante assim, colocou ele no primeiro andar com a gente, quase no subsolo, e o almirante fica lá em cima, para a gente não chegar no almirante. Mas ele consegue lidar com a gente bem, porque a mulher dele deve ser ótima, a mãe dele também é maravilhosa, ensinou ele super bem, então o almirante falou, vou botar esse pobrezinho com aquela mulherada lá embaixo. E ele está dando conta da gente. É um prazer estar com o senhor. E aí estão meus dados meu telefone, e sou eu, amiga do coronel Ivan Cosme, aproximadamente 85 anos. Ele diz que ele é jovem, não é não, tá, gente? Obrigada, Ivan. Obrigada a todos. Bem, é, Desculpa, mas eu vou... diante de tanto que ela me expôs, <risos> eu pergunto se alguém tem alguma pergunta ainda a fazer, a doutora Margarida. A Margarida me lembra, você hoje foi, eu tenho um colega, muitos aqui vão conhecer, falecido já, o Ismael. Ah, é, meu amigo de infância também. O Ismael, nós estávamos numa uma reunião de pais e mestres no colégio Militar, porque o Ismael era ouvidor da, da, da primeira região militar. Para mim, ele era o falador da primeira região militar. Né? Eu e, o Ismael e aí o Ismael, na reunião dos pais e mestres, ele resolveu me pegar com um meio auxiliar de instrução. Eu estava vendo a hora que eu ia ter que sair do auditório de tanto que o Ismael me citava. E hoje a Margarida fez a mesma coisa. Eu vou mandar comprar o seu... Eu já chego com chocolate aqui. Para todas nós, né, meninas? Oi. Aumentando. <risos> é, eu agradeço a, a Margarida a presença aqui. Eu sabia do sucesso que ela faria com todos nós. E eu estava agora ali sentado, sabendo que a missão foi ingrata, porque uma pesquisa desse nível, é, todos aqui devem estar cientes de que não é fácil, porque ela pegou um espectro muito grande, e não só cronológico, mas também de informações. E para nós foi uma aula, eu tenho certeza disso. E eu vou, vou pedir ao, ao General Santos que faça, como mais antigo dentro da, do clube presente, que faça a, as honras da casa de agradecer à doutora Margarida pela só, presença só aqui. Mais uma, um agradecimento público. É, nenhum pesquisador escreve. Porque a gente escreve muita besteira sem uma revisão. Então eu quero agradecer publicamente a minha irmã Zita, que revê todos os meus textos. Às vezes ela me liga de São Paulo, Marga, não entendi esse parágrafo. Aí eu tenho que decodificar, mas aí ela muda e ela faz a revisão de todos os meus trabalhos. Então isso é essencial o pesquisador, né? E, né, Daniel, ela, no nosso livro ela também fez a parte de inglês. Então muito agradecida, porque a gente não consegue ser sozinho nesse mundo, né? Ah, estudei, fiz isso, daquilo. Mas, gente, às vezes eu tenho umas frases que eu não sei se eu... Eu não fumo, eu não bebo, né? Você sabe que eu não fumo nem bebo. Eu não fumo nem bebo. Tem vezes que eu penso assim, aonde eu vou parar com essa cocaína? Porque é uma frase assim, horrível. Então, a Zita vai me bota na terra. Obrigada, irmã, por ter ser Boa tarde a todos. É até difícil, né? A gente falar alguma coisa. Eu estou aqui me enchendo de coragem para poder, né? Falar alguma coisa após ouvir a doutora Margarida, que hoje à tarde aqui veio nos brindar com essa deliciosa palestra, falar de um assunto é, bem pertinente para o momento, que eu. Vivemos há dois dias aí, o Dia Internacional das Mulheres, e ela fez uma abordagem muito interessante, que abarcou todos os ângulos, né, e o perfeito entendimento, e até o ressaltar questões que a sociedade, muitas vezes, e vem ao longo do tempo procurando evoluir e corrigir, para responder aquelas últimas perguntas que a senhora colocou ali, a respeito né, da colocação da mulher no nosso cenário é, dentro do, do mundo. Né? Eu estou aqui representando o presidente do clube, que, por questões pessoais, está ausente, com muita honra e com muita satisfação, e esperando que a gente possa ter de novo a doutora Margarida conosco, porque é, não é só o conhecimento que ela traz aqui, tá? a amplitude da pesquisa que ela fez aqui ela ficou muito clara para todos nós, mas também pelo seu carisma, que faz com que a plateia fique o tempo todo é, se ligada e querendo né, participar ali junto com ela, Tá, então, doutora, a senhora sabe que é, nos deixou muito felizes aí com a sua presença aqui. Tá? Ficamos satisfeitíssimos de poder é, estar ouvindo a senhora, recebendo esses conhecimentos, mas, acima de tudo, poder estar é, convivendo com o ser humano é, que consegue agregar ali muitas coisas boas para todos nós. Então, nossos cumprimentos tá e também com a salva de palmas aí da nossa assistência.